Fala aí galera, Hakutan aqui é, Eu resolvi juntar um pouco dos highlights que eu tive na live E esse aqui em particular foi o melhor que eu achei Eu tava numa posição muito tensa, o cara tava em cima de mim Ele colocou uma trap uma hora e eu quase morri Mas eu consegui dar um outplay nele e ficou muito bonito Então curte aí Deixa seu like no vídeo e se inscreve também para ajudar no canal. Um beijo, dam não. Achei que era meu ainda. Ele vai achar que é o chão dele, mas na verdade é o meu. Ele ficou tipo mano, o que tá ligado? O que aconteceu, velho? Fala vivo lixo pano. O que? Que, que isso significa? Fala vivo lixo pano. O cara escreveu isso ali. Fala vivo lixo pano. Eu achei muito engraçado. Não fez sentido algum, velho. Fala rápido, vivo lixo. Agora eu entendi o que é. Eutáris. <risos> é, é <risos> ok, vocês me pegaram, vocês conseguiram me pegar. Hum, baby. Não participar da festa sem ser convidado, amigo Não é bonito Ah, mas você veio pra cá Oh, mano, você não consegue Fugir de mim, não Ele que tá lá em cima Agora, no meu jump pad. Eu sou muito perto, velho. Muito perto mesmo. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ô, vai... Oh, louco, o cara não morreu, velho. Eu vou te pegar. Me desculpe, senhor Mosca, mas eu não estou brincando nesta partida. O outro cara tá se curando. Não sei se é bandagem ou se é.. Não importa o que é, você morreu, velho. Não importa o que é, você morreu! Pode usar bandagem ou é o que for, cara. Nada vai fazer você sobreviver se você entrar no meu caminho. O cara tava full de madeira, velho. Imagina como puto ele tá. Meu, eu farmei um monte, tá ligado, velho? Eu fiquei formando mocota, madeira lá, velho. Fiquei no... destruindo 30 árvores, mano. O cara me mata, tá ligado? Logo depois de eu ter me curado, velho. Logo depois, tipo, mano Ele me matou, tá ligado? Não é o rosto assim, os tweets dele oh! Nossa, que tiro curvilíneo Meu Deus, eu sou o filme Procurado sim, velho <risos> Tem duas pessoas aqui, velho Ah, ah, ah, ah Não vai me pegar, amigo Sinto muito Sinto muito Não vai ser hoje que você vai me matar Moleque, GG GG GG demais, jogou bem, jogou muito bem Adorei essa fight Tem um cara Morre no ar aí, otário. Um pouco tempo para brincar com você, velho. Mas obrigado por brincar comigo. Não. Eu não acredito que isso aconteceu comigo, velho. Eu ouvi tiros. Wow. Não. Que esse material, velho. Para de. Uh! Só sua cabeça ficou aparecendo para mim, velho. Não tinha tipo como eu errar. <risos>